é uma velocidade louca, acho que ainda não chegámos, não chegámos perto, porque, porque lá está, temos tanta, tanta área, e pronto, eu estou, estou um bocadinho mais exposto a esta área, portanto, e todos os dias vejo, vejo coisas novas e tento, tento perceber um, um pouco de cada, até para ser, para ser melhor, melhor profissional, mas, mas há efetivamente esse fosso, porque de repente nós também temos aqui o passar de conhecimento uh, de uma forma que causa esse fosso, ou seja, o que é que eu quero dizer é, Nunca, se calhar, nunca ninguém ouviu falar, por exemplo, de machine learning e de repente já toda a gente acha que temos tudo para utilizar e ninguém sabe como. Um punhado de gente sabe fazer sabe utilizar a inteligência artificial e fazer modelos cognitivos e etc. E, e outras pessoas nem fazem ideia do que é que se está a falar e pensam que é, que é, que é bruxaria, entre aspas. E, portanto, há esse fosso, porque às vezes as coisas aparecem um, sobre uma camada onde estão a ser trabalhada durante muitos anos, e portanto há pouca gente a acompanhar e de repente quase quando saem para, para o mercado ou para as pessoas ou dizer estamos aqui, quem já quer ir atrás ainda tem que correr aquilo que toda a gente, ou as pessoas que tiveram a desenvolver a tecnologia correram, e portanto causa muitos esforços e estamos a falar na área da, da, da biomedicina, estamos a, falar, estamos a falar na área de, de realidade aumentada, estamos a falar de inteligência artificial que hoje em dia é? Toda a gente diz, temos aqui modelos, analisamos, temos aqui uma inteligência artificial, portanto, a inteligência artificial hoje em dia faz tudo, não é? mas na verdade temos aqui 20, 30 anos de pesquisa e de trabalho em cima de muita coisa para ter hoje em dia uma uma Sofia a falar no Web Summit, não é? e portanto hoje em dia as pessoas há 3, 4 anos viram isso no Web Summit e toda a gente ficou maravilhada, mas há décadas de trabalho sobre isso, não é é como os carros autónomos da Tesla, não é? portanto, Uh, aquilo não não foi de um momento para o outro que a tecnologia possibilitou, já já havia muitos estudos e muita muita coisa para trás. Portanto, é muito difícil, já para para nós que estamos aqui nesta nesta nesta área, uh, no meu caso mais de inovação e, e front-end, uh, tentar acompanhar a evolução de ferramentas, de, de, de tecnologias, de linguagens que vão sendo lançadas, quanto mais quando abrimos o campo para, para tudo o que fazemos no, no mundo, o fosse é, é, é claramente muito grande, por isso é que acabamos por ter também um mercado que à nossa escala também precisa de muita, muitas pessoas nas áreas de tecnologias de informação, não é? E já, já é um mercado que não é, não, é, não é muito grande, é um mercado, digamos, pequeno em Portugal, mas é cada vez mais preciso e é uma das áreas em que continua a haver muito, muito requisito de profissionais, porque é Porque continua a surgir Uh, tecnologias novas, ideias novas, queremos acompanhar e para acompanhar temos que conseguir correr, correr atrás e fazer esse percurso e eu acho que esse fosso é, é, é ainda grande e nós em algumas áreas conseguimos uh, correr atrás noutras também derivada à, à escala e ao investimento que, que temos também em tecnologia em Portugal, vamos ficando um, um bocadinho mais para trás uh...